A conferência que conecta você a grandes líderes do mercado financeiro, da economia e da política nacional e internacional. Essa é a CEO Conference, promovida há 24 anos pelo BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. É um enorme prazer que damos início a mais uma edição da nossa CEO Conference. É a oportunidade de ouvir grandes personalidades e presenciar diálogos sobre as decisões que impactarão o país e os seus investimentos pelos próximos anos. E assim ter acesso às informações certas para apoiar as suas decisões de investimentos. A última edição contou com mais de 20 horas de conteúdo e mais de 114 mil acessos durante os dois dias de evento. A CEO Conference 2023 acontecerá nos dias 14 e 15 de fevereiro, é online e gratuita. As vagas são limitadas, então se inscreva e dê um BTG no seu conhecimento.